Olá, sou Daniel Souza e você está no canal 10 de... Hoje eu vou fazer um unboxing aqui de uma encomenda que eu fiz Nunca testei esse, como meu canal é pequeno Eu estou comprando as coisas aos poucos e gastando pouco também Hoje eu comprei aquele microfone BM800 né? E chegou essa caixa aqui eu quero ver o que tem nela O que, que vem, se veio tudo certinho E depois eu vou testar para ver se funciona Ainda nesse vídeo. Bom, então vamos lá. A caixa chegou bem embaladinha. Não vou perder tempo, já vou abrir logo. A ansiedade é maior. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu tô... Eu tô... Eu não, vocês não tem noção da parafernália que eu montei para poder gravar esse unboxing. Nem sei se vai ficar bom. Bom, a caixa bonitinha do VEDO, VEDO 800. Alta sensibilidade. Windows e Linux. Android e iOS. Forte pressão de som. Condensador microfone. É um microfone condensador para eu poder gravar os meus vídeos. Agora eu estou falando no microfone de lapela. Depois eu vou testar com ele para ver como é que fica. É bem bonita a caixa, hein? Gostei da caixa, gostei da embalagem. Espero que ele atenda as expectativas. É um microfone relativamente barato. E pela quantidade de coisas que vem nele, pelo menos é o que eu encomendei, é para ter vindo, né? Vamos ver, vamos ver se vem certinho. Ele é bem barato. Se vir tudo aquilo, eu já gostei. Do preço, ainda com todo o material que vem junto, acho que e se funcionar bem, nossa mãe ganhou o ganhou ano. Gostei da embalagem. Essa caixa que eu nem, nem vou desfazer dela, vou manter esse microfone sempre nessa caixa. Esse aqui eu curto bastante. Vamos lá, vamos abrir aqui sem muita demora. Cara, que, que, que negócio. Esse opa, acho que abri errado eu abri errado aqui deixa eu virar não, tá certo tá certo tem uma esponja por cima, ó, protegendo legal, ui isso daqui é um filtro, né, pra você colocar na frente ele tá lacrado depois eu abro ele nossa, que bacana isso aqui gostei grande é aproximadamente aí uns 20, 20 centímetros aqui de, de, de diâmetro, de raio, né? Um bracinho para você prender. Vou abrir o um manualzinho aqui. Ele vai ficar assim, ó. Teoricamente é pra ficar assim. Claro. Eu vou falar o preço que eu paguei nele. O cabinho. Não vou abrir agora, é o, o cabo do microfone. Nossa, bastante coisa... Aqui é aquela aranha, né, que você encaixa o microfone aqui dentro, Eu vou abrir ela depois. Vocês vão ver eles ele montados. Aquela esponja para proteger. O que mais que vem aqui? Ah, aqui é o microfone, vendo Vem um tripézinho para você colocar na mesa sem precisar usar o braço o braço vasculante né que é isso aqui ó caraca velho que coisa sensacional não vou tirar da embalagem agora eu vou eu vou montar ah, mas eu vou esse aqui eu vou tirar eu vou tirar agora que eu vou ter que montar cara eu vou abrir tudo aqui que vocês verem pesado metal a esponjinha vai aqui vai aqui, tá aqui. teoricamente é para encaixar aqui para tô me sentindo profissional agora hein nossa que bacana bom eu não falei o preço né R 198 reais tá bom pra vocês com tudo isso aqui o fone, vou abrir isso aqui, vou abrir também. Nossa, que legal, cara, que legal isso aqui. O que mais tem aqui? Abraçadeiras, as presilhas, acho que é para prender na mesa. É, para prender na mesa e no microfone. Legal. ver o um tripézinho nossa, que show de metal também, hein? metal emborrachado com plástico aqui mas as, os, os bracinhos aqui, as perninhas são de metal legal legal legal a famosa aranha também é metal Ó, vocês vão ver aí legal isso aqui é demais cara nossa eu tô espero que ele não é possível que os caras vão vão, vão fabricar uma coisa dessa dedicar fazer uma engenharia do negócio não, não funcionar direito né, eu acredito que não, eu acredito que vai funcionar mesmo sendo barato vamos ver eu o braço vasculante aqui ó, aquele braço de, da mesa articulável, ó que legal cara, você vai prender ali na, na, na, na sua mesa vai parecer um vai ser literalmente é um estúdio literalmente gostei muito da da qualidade do da, da embalagem a qualidade da embalagem já diz tudo sobre o produto esse aqui ó ah, aqueles cabos de, de impressora dá certinho porque é igualzinho um cabo de impressora esse aqui ó ele vai aqui ó a, a entrada também é da, é tipo de impressora mesmo usb olha que bacana Cara, que show de bola. que mais tem aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, isso aqui é a presilha para você prender na, na mesa. Prender o braço também. Dá ah, assim, ó. Só que você prende na mesa e prende o braço aqui, ó. Esse braço. Entendeu? Sacou? Facinho. Da hora, cara. Gostei pra caramba. E como eu disse, ele tem que ficar montado assim, a apresentação dele. Bom, eu vou montar e depois vocês... Eu volto pra mostrar como que ficou. Mesmo... Aqui nesse mesmo vídeo, fica tranquilo. Cara, que da hora. Valeu mesmo. Gostei. Até daqui a pouco... Você não me deixa respirar, ó oh, Nantão, você me deixa sem ar mesmo longe de mim e olha de frente, por onde eu ando, você já passou o que eu busco, você já achou Tão e casa como quase sempre todo de bem você. E aí, diz aí o que, que vocês acharam Na minha opinião, eu gostei bastante Principalmente pra gente que vai começar E pra você que quer começar também É uma dica legal É um equipamento barato, como eu já disse né? E julga aí Como que ficou o áudio né? eu, não, eu vou tirar umas fotos para mostrar pra vocês como ficou Eu não vou gravar vídeo Porque eu não tenho uma qualidade legal De gravação de vídeo ainda mas o que está valendo é o áudio Julguem aí, falem aí Comentem aí o que, que vocês acharam aí nos comentários E peço novamente Dar um like para a gente aí Inscreva-se no canal, ative o sininho Compartilhe esse vídeo E agradeço bastante o apoio de vocês Por enquanto é isso, valeu Até mais